Oi, dia de campo na Epamig sobre oliveiras. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou o Evandro Sanguineto e hoje a gente vai abordar o que a Epamig, Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais, tem feito aqui na região. Tem um pessoal instalado aqui em Maria da Fé, é um, um lugar antigo já que, que vem de várias décadas atrás, o pessoal está fazendo um punhado de pesquisas lá. Vamos ver alguma coisa sobre isso. Então, olha, o canal está voltado para a divulgação do que a gente tem feito aqui em casa, mas não só, porque o foco é pesquisa. Então, olha só, a gente tem feito um monte de pesquisas legais para todo lado e a gente conhece pouco sobre isso. Por que é necessário entender pesquisa? Porque um monte de gente está sendo paga com dinheiro público e com dinheiro privado. Para avançar o conhecimento, para descobrir as coisas, para saber como é que as coisas funcionam, né? para desenvolver variedades, no caso da agricultura, variedades mais ou menos adaptadas a diferentes condições climáticas, solo e etc. E você não vai perder a chance de aprender com esses caras. Como é que faz a coisa com mais eficiência e mais qualidade? É o caso da Epamig, a empresa de pesquisa agropecuária de Minas Gerais. Aqui pertinho, em Maria da Fé, tem um, um polo da Epamig. E, e, e esse pessoal que está lá está voltado para as frutas de clima temperado. Mais à frente, vou falar sobre amora, framboesa, é, fisales, etc., porque eu tenho ido lá aprender com esse pessoal como é que faz as coisas. E recentemente, dia 12 agora de abril, teve um dia de campo sobre oliveiras. E eu fui lá para conhecer um pouco. Não que eu tenha interesse no plantio, mas é legal saber das pesquisas que estão acontecendo na nossa região. E aí, na tua região devem estar acontecendo pesquisas legais também, ligadas ou não à universidade. No caso, essa não é uma universidade, é uma empresa pública aqui de Minas Gerais. Mas tem lá o pessoal desenvolvendo pesquisas sobre batata, sobre fisales, sobre é, frutas vermelhas, sobre abacate e também sobre Oliveira. O sul de Minas vem se posicionando no mercado brasileiro como um produtor de azeite de excelente qualidade. Aliás, os azeites que saem daqui, mesmo estando no começo desse processo, eles são considerados dos melhores do mundo. Vamos dar uma olhada no que alguns pesquisadores estavam falando nesse dia de campo. no Brasil, através de um imigrante português aqui, Maria da Fé, em 1935. Ele veio para trabalhar no Rio de Janeiro durante dois anos, em 1933, para juntar dinheiro para comprar um terreno em Portugal. E aí quando ele terminou lá no Rio, ele foi convidado para um empresário aqui de Maria da Fé, um fazendeiro, para gerenciar essa fazenda, a fazenda Pomária. Ele foi convidado para cuidar dessa fazenda. E aí ele veio conhecer. Quando ele chegou aqui, ele achou o clima daqui muito semelhante da região onde ele vivia em Portugal, e ele pensou em ficar. E aí ele mandou cartas para a esposa em Portugal, para ela se mudar para o Brasil. E numa dessas cartas que ele mandava para a esposa e para os filhos, ele pediu que trouxessem mudas de oliveiras e frutíferas da região de lá. E aí em 1935, a esposa do senhor Emílio veio e trouxe as primeiras oliveiras aqui para Maria da Fé. Provavelmente é a variedade galega, que é a variedade que a gente tem em portuguesa. Como curiosidade, as oliveiras plantadas em frente à prefeitura aqui de Maria da Fé, elas foram das primeiras plantadas quando um português veio morar aqui e plantou as primeiras, as primeiras mudas. É de 1947. E ela é da variedade Maria da Fé. Um resumo sobre a olivicultura na Mantiqueira pelo pesquisador Pedro. então As oliveiras necessitam de 300 horas de temperatura abaixo de 12 graus. Na, na serra, recomenda-se um plantio acima de mil metros. A Arbequina é a melhor variedade adaptada, e é a variedade Maria da Fé, ela precisa de muito mais frio, então precisa de 300 horas em temperatura abaixo de 9.8 graus Celsius, o que a gente consegue em altitudes acima de 1.300 metros. O solo precisa ser mais arenoso, de preferência um pouco mais plano, o terreno muito inclinado exige maior mão de obra e aí a lucratividade é menor. Segundo o IBGE, o consumo de azeite no Brasil é da ordem de 160 milhões de litros por ano e a mantiqueira consegue produzir apenas 80 mil litros. Daí que a ideia é agregar valor a esse azeite, porque a gente não, não vai conseguir chegar em pouco tempo é, numa produção que permita uma competição direta com, com os azeites que vêm de fora. Então, incorporando o valor nesse azeite, valor de, de saúde, de marca, de localidade, hoje o azeite está sendo vendido a 160, 200 reais o litro, né, e por conta de manter essa valorização é, que tem sido o trabalho. É, com esse valor se consegue pagar os custos do, do azeite. O plantio das oliveiras de preferência na face norte, que aí pega maior insolação e maior produção do óleo, é fazer a abertura da, da oliveira em taça, como nas frutas de clima temperado, que aí evita a doença, o espaçamento tende a ser maior, o pessoal já está fazendo aí de 7 por 8, 8 por 8, até 10 por 10, para evitar... Doença e manter a produtividade. A fumagina é uma das doenças que, que podem ser é, que, que podem dar maior dificuldade para o produtor, porque ela é fruto de um fungo que se alimenta da, do líquido produzido pela cochonilha quando vai atacar os brotos da, da planta. Então a cochonilha. Ela vai sugar a seiva, produzir um líquido açucarado, onde a fumagina vai se desenvolver, o fungo vai se desenvolver, formando uma capa escura na folha, que aí diminui ou impede a fotossíntese. Ah, e essa coxonilha acontece muito naqueles pomares onde acontece uma adubação é, muito forte, com excesso de nitrogênio. Ah, árvores de 8 a 10 anos produzem coisa de 20 quilos de azeitona, 10% dessa pesagem é de azeite, ou seja, com 20 quilos consegue-se 2 litros de azeite. O diarista, a diária para colheita aqui nessa região vai de 50 a 60 reais. Nesse pedaço o adensamento das árvores está muito grande. Eu acabei de perguntar para o Pedro... O porquê desse adensamento, ele contou que é por conta de aqui é só para retirar estacas para fazer novas mudas, então não é uma área destinada à produção, mas é uma área destinada à retirada de mudas. Então vê que o pessoal já tem conhecimento desenvolvido na área e a gente não precisa inventar a roda ou reinventar a roda. Vai aprender com os caras que estão fazendo. Você quer produzir? Quer produzir de maneira eficiente? De maneira legal? Vai aprender com os caras. Então, por hoje é isso. Um grande abraço e até a próxima.